Não, não, não, não, não, não não é possível Não tá acontecendo uma coisa dessa comigo Eu tenho um irmão, gente Como assim? Um irmão igual a mim aqui, ó É gêmeos Meu Deus Não, isso é coisa do Renan Querendo brincar comigo, só pode Não, minha avó não ia deixar de me falar uma coisa dessa, gente Ela ia me contar esses anos todos Como que ela ia me esconder isso de mim, gente Não Se bem que eu sei que a minha mãe sumiu no mundo e eu fiquei com a vovó. Aí, quando a vovó tava pra morrer, ela me deu uma carta. Uma carta dizendo que era da mamãe e que era pra eu ler era importante. Gente, essa é carta. Essa carta eu sempre guardei ela aqui. Tá aqui. Eu me lembro que eu guardava sempre ela aqui, porque eu nunca tive coragem de ler, né? Eu nunca tive coragem de pegar e ler. Tá aqui, ó. É isso. É essa carta. Tá aqui a carta. Vou dormir. Tá na hora de você enfrentar o seu passado, bicha. Trate de ler essa carta. Eu vou ler. Mas eu preciso me acalmar, meu né, Deus. Vou ler. Ô, minha filha, pelo amor de Deus, se acalma. É, Não posso me acalmar. Se eu me acalmar agora, eu vou permitir que esse homem faça tudo outra vez comigo. Onde é seu marido, minha filha? Ele bebeu. Quando a gente bebe, é assim. É. Exatamente. Ele é meu marido, ele é meu todo. Tem o direito de fazer isso comigo? Olha o que ele fez. Olha pro meu rosto, mãe. O que ele foi capaz de fazer comigo? Você tem que ir até a delegacia. Tem tá? que ir é embora com os meus direitos. É isso que eu tenho que fazer. Eu vou pra delegacia, ele vai, me vai acaba, vai. Ele vai me matar. Ele não vai fazer isso com você. Olha, eu vou com você. Eu conheço o Josiel. Eu sei do que ele é capaz. Eu preciso sumir daqui, eu vou embora, eu não. eu não sei pra onde, eu não sei como, eu não sei nem como eu vou viver. Mas eu vou desaparecer, e eu sua nunca mais, vai tocar em mim, nunca mais! Minha filha, olha só, você com duas crianças, sem ter pra onde ir. Minha filha, olha só, a gente vai resolver isso, a gente acorda amanhã cedo, vai lá no José, a gente resolve isso tudo pronto. Se tiver alguém que sai daqui, ele que sai, não você, minha filha, com dois meninos. Meio noite assim, minha filha, não vou na sua casa não, pelo amor de Deus. Eu achei que eu fosse ser feliz, mãe. Eu achei que eu ia ter uma família, um casamento feliz. Eu achei que eu ia viver dias de felicidade. cada vez que eu, desvio, eu entro em casa, eu fico tão apreensiva. Eu fico com medo, com receio do que pode acontecer. Eu... eu tô tão cansada. Eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais... Tem medo, eu não quero mais... Deve uma porrada, mãe. Essa senhora quer a é minha felicidade. Tipo, boa. Pede pra eu ficar, por favor. Tá certo, meu filho. Aliás, você tá mais do que certo. Mulher de homem merece saco de bancada de homem. Que raiva que eu tô desse homem. Se eu pudesse, eu me fazeria apodrecer das grátis. A lei desse país não funciona, não serve pra nada. Minha filha, só deixa eu te pedir uma... Não leva é as crianças não, já está tarde, você não sabe nem para onde você vai. Deixa eles comigo, por favor. Mas isso não tá certo, mãe. Eles são meus filhos, filho, eu tenho que ficar com a mãe. Minha filha, o volta está dormindo, não faz isso comigo, Chico. olha só. Você vai, você, você tá, quando você se acertar, quando estiver tudo direitinho, você volta, seja onde você estiver. Aí você pega as crianças comigo, é verdade isso, comigo, não. por favor. O Val tá dormindo, ele fica, o Gilberto vai comigo. A minha filha Ruth, eu não sei o que vai ser dessa menina. Ô, Ruth, oh, não faz isso não, Ruth. Então é verdade. Eu tenho mesmo um irmão gêmeo. Foi embora com a minha mãe e eu fiquei com a vovó. Como que a vovó me esconderia isso esse tempo todo? Onde está esse irmão, gente? Não pode estar uma hora dentro. Isso assim não pode estar acontecendo comigo. Eu entendo, eu entendo tudo que você me fala, cara, mas o que acontece é que eu tenho uma filha, né? Uma filha pequena que precisa de mim. <risos> Lá em casa vai ficar tranquilo, não rola sexo já há muito tempo. Tô achando que a Regina tá comigo só por, pela boa vida que eu dou pra ela. Isso. Ô André, tô precisando desabafar, cara. Tu não quer encontrar comigo? Eu te pago um show. Show. Muito bom. Tô aqui, deixei meu carro aqui perto de onde a gente joga. Estaciona. Aquele estacionamento pegar ele lá e te pego aí. Aí a gente bate um porta. Tá Por bom, Te passo aí já já. Renan? Cláudio Meu Deus, quanto tempo! Gente, caramba! Meu Deus, que saudade! Como é que você tá? Eu tô bem, e você? Como é que tá? Eu tô surpreso de te ver aqui, né? Nossa! é muito tempo que a gente não se vê, você sumiu. Cara, sumi mesmo, né? É porque depois que me pegaram... Lá, com professor de física na escola, eu achei melhor... Sumir um pouquinho, sabe? É. Sair de cena, acho que foi melhor. Pois é. Eu trabalho aqui no supermercado, cara. Eu sou gerente Não. comercial aqui no supermercado. Tô casado, duas filhas lindas. A gente podia combinar alguma coisa. Claro! Anota meu número. Claro, com certeza. Me dá aqui que eu anoto, quer ver? Dá uma olhadinha nesse ficou. Tipo. Pronto, certinho. Então tá. A gente combina alguma coisa. Tá bom? Claro, vai ser um prazer. Um Muito prazer bom ter, ter te visto, ir. viu? Com certeza. Obrigado. Estou atrapalhando vai alguma ter. coisa? É, esse daqui é o Samuel. É... O meu noivo. Tudo bom? Prazer, Cláudio. prazer tudo meu. Hum. É, gente, eu não vou atrapalhar mais vocês. Eu tô indo que eu preciso fazer mais algumas coisas. Depois eu te ligo pra gente combinar, tá bom? É. A gente combina, claro. Boa noite pra vocês. Tchau, tchau boa, boa tchau. noite. O que que tá acontecendo aqui, Renan? É... O Claudio, ele é um amigo meu das antigas. Já pegou ele? Quê? Algum ex seu. Você tá louco, Samuel? Claro que não. O Cláudio é um amigo meu. A gente estuda junto desde o ensino médio. É sério que você tá com o ciúme do Cláudio? Não, não tô. Ah, não tá. Tá. E essa tromba de elefante é o quê? Sinal, é, o ciúme é o quê? Ah, já sei. Os preços do mercado que estão pelas alturas, não é? É, amor. Só tenho medo de te perder. Poxa, a gente já falou sobre isso, Samuel. Você precisa confiar em mim. Mas eu confio. Eu vou te provar. Não prova não, Samuel. Só mostra e já vai tá bom. Tá bom? Tá bom. Você sabe que eu te amo, né? Eu também te amo. Agora vambora que eu tô faminto. Eu vou acabar com o sol. Sonhado, vambora. Vamos vambora. Vai. Only young. I wanna get under your body Gilberto foi tão cedo. Gilberto? É um sonho Eu tenho mesmo um irmão Pode minha mãe levar o que eu tô me história de meu Hoje Onde que tá esse irmão? Como que eu vou contar um irmão que eu não sei quem é? Eu tenho que ligar pra Renan Renan tem que saber de tudo isso E vai me ajudar Eu preciso saber onde está esse irmão Atende bicho, atende logo, acorda Tô nervoso Atende Renan Val, bebe, bebe, amigo, bebe, que você tá nervoso. Água é bom que é calmo, pelo amor de Deus. Meu Deus Jesus do céu, ai Jesus. Não, não, não, bebe você, bebe você, bicho. Bebe você, que você não, tá muito mais nervoso tô, tô que eu. Melhor, melhor. Isso, bebe, vai, tô bebe mais bem. um pouco. tô vendo. Eu tô calmo, tô sereno. Tô, tá, tô vendo, tá muito tô calmo, calmo, tô calmo, bem, calmo. Tô bem, tô tá, bem, tô bem. Tá, tá calmíssimo, tô vendo. Hum. Gilberto. O que é Gilberto? É o Gilberto, o, o cara que vendeu o apartamento pra gente. Não. É ele que é seu irmão gêmeo, certeza. Não. Não. É, é, tô falando, fala pra ele, fala pra ele, Samuel, olha só. É a cara de um focinho do outro, não tem como não falar. Fala também, inclusive, que ele, ele é escroto, ele é homofóbico. Não, não tem que não. falar, não. porque calma. tem que falar o pacote completo. Tá calma, dele. eu vou falar, calma, Então fala, eu tô calmo, calma. eu tô calmo. Eu tô, calmo. Eu tô bebendo água aqui, eu tô calma. calmo, fala pra ele. Olha só, Gilberto sendo ou não sendo, sendo seu irmão, não hum. importa. O importante é que agora que você sabe da história inteira. E que você tem um irmão por aí, né? Ah, eu vou fazer tudo, gente. Tudo que estiver ao meu alcance, eu vou encontrar. Vou procurar. É sério isso? É, é sério mesmo assim? Porque eu tô quase parindo uma criança aqui, ó. Dando a luz, passo normal. E vocês com essa calma toda? Isso é justo comigo? Ah, Renan, eu demorei 40 anos pra saber que eu tenho um irmão. Uhum. Tá, agora eu sei, eu tenho um irmão igualzinho a mim, por aí. Tudo bem. Tô feliz, né, gente, com essa história. Tô com uma emoção aqui que não cabe dentro do peito, mas... Devagar, eu vou encontrar. É sempre bom ganhar um irmão. É sempre, é ótimo. Quando a gente não tem uma herança pra dividir. Não, não, tem que saber, tem que falar a verdade, Val. Ah, sim. Val vai dividir o que com esse cara? Coitado, né? Vai dívida, problema. Né? Somatizando. O caso é o seguinte. Vou fazer um almoço. A gente almoça, acalma, fica calmo, Relaxa. E você, Samuel, vai. Então a gente localizar, Gilberto, e, e marca um encontro. Marca um encontro que a gente vai botar ele a gente... bala, frente a frente. Mas na primeira, a gente Primeiro, conversa com ele e aí eu vejo qual é a dele, a gente fala da nossa suspeita. Né? Só é muito bom. amorzinho do meu coração de cima, coisa linda, deixa eu te falar. O que é a vida, se não for emoção? liga pra ele, fala com ele. Marca, olha só, fala que a gente tá com dúvida do apartamento. A gente tem que ir lá falar com ele. E vai nós três. Melhor melhor resolver isso logo. Isso, livre ó. G. Gilberto. Gilberto. Ali, ó. Gabriela. Almeida. Isso, Gilberto. Tá ligando, gente? Tô. Bota no favor, isso. Não. Bora. Foi falar longe. Tô tão nervoso de novo. Olha aí, galera. Quer não, Valco? Tô calmo. Olá, Gilberto. Tudo bem? Tudo bem. Tipo, demora, né? É. Então, então que o seu exame mais tarde vai ficar pronto e eu vou te ligar e a gente vê o que, que deu. Você não acha que seria melhor e a gente te esperar um... Não, não, olha só, eu acho que você deve ir pra casa, vida normal. Mais tarde, assim que o exame chegar, eu vou te ligar e a gente vai abrir juntos. Não, eu não vou conseguir. Eu fico nervoso, sabe? Eu, eu, quando eu tô assim, eu preciso mergulhar a cara no trabalho. É? Preciso, senão eu piro. É, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou visitar o, os clientes de, de, de trem. Deixar o carro na garagem, é isso. De trem, cara? É, trem. Quando eu tô assim, meu amigo, mal, eu gosto de andar de trem, sabe? Porque eu penso na vida, penso em mim. Vai me fazer bem. Tá, você vai te fazer bem. Isso é muito bom e vale muito a pena. Então a gente fica assim. Vai com Deus e mais tarde a gente se fala. Espero você me ligar mais tarde, hein? Pode deixar, hein, Roberto? Pô... Obrigado, Vitor André. Obrigado a você. Deia! Deia, meu amor! Manda o um próximo cliente aí! Porque ele vende apartamento, você já pode sair do aluguel, ele vai te dar um apartamento Seu irmão, por que ele não vai te dar? É irmão Val! Então, Ei, gente, ó, cadê ele? ele não tá no escritório não, não, não. E o Marcos falou que ele saiu correndo, afobado, mas não disse pra onde ir E eu liguei pro celular dele e ele não atende Ah, mas eu é, não tô te falando, é venda, o povo de venda é desesperado É, povo de venda... Ih, conheço, amor, conheço que eu já fui, já vendi Lembra? Trabalhava naquela loja? Que eu não lembrar Olha, gente, Ai, quanto aborrecimento o povo entrava, fazia a gente descer aquele montaréu de roupa, desdobrar tudo e não levava nada. Ah, mas eu lembro, teve um dia que eu cheguei estressado na loja, entrou um menino, 17 anos, desci tudo, desdob... não queria levar nada. Falei, ah, é? Saiu, quando ele saiu, peguei ele pelo cabelo lá no meio da loja, falei, volta aqui, vamos lá, vai, ou você dobra ou você leva alguma coisa, vai ter que se virar e levar. Regalou o olho desse tamanho, mas levou. Levou uma bermuda e um boné. Levou, já garantia a comissão daquele dia. Tá pensando o quê? Dobrei feliz. Podia ter levado um pouco mais, mas não sei nem o que isso tem a ver com o Gilberto. bom. É, é a venda, é a venda, a venda. Ele foi vender, Renan. Né? Ah, Renan, não se preocupa, tá tudo bem. Eu tô bem, já sei do irmão. Eu vou lá naquela igreja. Tô indo lá agora. A igreja que me indicaram é aqui pertinho. Mas não é melhor você esperar aqui até a gente sentar falar com o Gilberto? Não, irmão, tá tudo bem, amigo, ó que que vai acontecer eu vou lá porque assim eu não vou parar minha vida por causa disso eu descobri que eu tenho um irmão Ó, ótimo estou feliz mas assim as únicas pessoas que realmente poderia explicar essa história toda é minha mãe e minha avó elas não estão mais aqui entre a gente amigo. então assim eu vou pedir pra deus e vou viver minha vida é normal uma hora eu vou encontrar entende eu vou lá na igreja eu vou pedir pra deus eu tô precisando de ir lá receber uma oração cantar um louvor Vou pedir por vocês e a vida segue. É que pertinho, qualquer coisa conseguiu, me liga que a gente se encontra. Não, pode deixar, que assim que eu falar com ele eu te ligo. Pronto. É. Tá, resolvido. Tá. tá bom? Vou nessa, e, ó. Vou pedir a Deus pelo amor de vocês, ó. Pra Deus abençoar. Tá bom? Beijo, eu tá? Também. Qualquer Deixa. coisa me liga. Tá, vai Você com também. Tá Sabe que o Val foi pra igreja? É, amor, Você queria que ele fosse pra onde? Mas, Samuel, se sou eu, tô agora na mesa de cirurgia, você não é ressuscitado com um choque no peito. É, mas você não é ele. E hum. trate de se acalmar, porque eu não quero ficar viúvo, tá? Tá bom, tá bom, tá bom. E o que você acha da gente comer é aquele pudimzinho, hein, que eu fiz ontem? Ah, aquele pudim que eu comi a metade, que eu tava ansioso. Podemos, é, vamos sim. Eu vou comer outra metade e vou fingir que eu tô comendo pela primeira vez. Você não tem jeito, né? Eu sei disso. Vamos, vamos, vamos que eu tenho que fazer almoço. Vai, vai falando com o Gilberto, liga de novo. Então, doutor, fala. Como é que foi o exame? Então, o resultado saiu e eu quero que você fique bem tranquilo, porque qualquer coisa que for, nós vamos tratar e você vai levar uma vida super saudável. Falando nisso, eu já entendi, né? Deu merda esse exame. Gilberto, você tem o vírus do HIV. Seu resultado deu reagente para HIV. É sério isso? É. Mas como eu te disse, antigamente isso era sentença de morte uma doença macabra. Mas hoje é possível ter uma vida normal e saudável. É HIV, doutor. Eu sempre achei que isso fosse doença de viável, né? perto. É, vi, vi, não não, cara. Isso é um preconceito. Estamos no século XXI, tem muita informação. Olha, o HIV não é mais sentença de morte e muito menos pega somente ninguém. Qualquer um pode pegar o HIV. Eu vou morrer, né, doutor? Pode falar. Não vai, lógico que não, ó. Vou prescrever esse, essa medicaçãozinha aqui pra você. Você leva... E começa a tomar, a partir de hoje, no mesmo horário, todos os dias, um comprimido por dia. Ah, e onde você vai pegar? Você vai pegar no SUS. É totalmente gratuito, ok? Como eu vou fazer? Para pra contar isso pra minha esposa, pra minha filha. Ô Gilberto, se você quiser, eu vou junto. Não, não. Eu preciso fazer isso sozinho. Eu acho que você não precisa ficar se isolando, Gilberto. Isso não vai te ajudar em nada. Doutor, eu preciso ficar sozinho, você entende? Eu vou organizar minha cabeça, entender isso que tá acontecendo. Amanhã eu volto aí e a gente conversa. Você me explica tudo isso melhor. Obrigado. Mas ô, Gilberto, você não precisa ficar assim isolado se isolando. Oi? Perdido? Ai, que susto. <risos> é, é a primeira vez que eu vim aqui na igreja, sabe? Eu vim porque me falavam o que aqui é que é para pessoas assim como... Fez muito bem em ver. Qual o seu nome? Val. Meu nome é Valdomi. Prazer, Val. Seja muito bem-vindo à igreja inclusiva no Rio de Janeiro. Eu sou o Denis. Muito prazer, Denis. Ah, o ponto da tarde ainda não começou. Você chegou na hora certa. Fique à vontade, tá? Tá, obrigado. Perdido em pensamentos, né, eu filho? Ui, <risos> É, tava, tava perdido sim. É, é que, sabe o é que acontece? Eu sou um homem de muita imaginação, sabe? Aí os pensamentos vêm, mas do mesmo jeito que eles vêm, eles vão. Espero não ter falado, nem feito nenhuma besteira. Não, você não fez e você também não falou nada demais. Bom, eu sou o Denis, e esse é o pastor. Ele é o meu marido. Ah, tudo bom? Estava é, bom demais para seguir perto. Oi? É. Denis, já vamos começar. Vamos é. aos preparativos? Vamos, ok. <risos> Espero com vocês. Novo aqui pelo que eu percebo, né, meu filho? É. Primeira vez. Sinta-se muito bem-vindo e acolhido. Sua presença aqui hoje é muito importante para nós e para Deus. Eu sou o pastor Júlio e ter você conosco é muito importante. Ai, amei, pastor. Fiquei emocionado. O culto já vai começar. Vamos participar. Claro! Eu vim aqui para isso. Igual. Vamos aos preparativos. Posso sentar? Pode, claro. É só casa. Se as mágoas dessa vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai! Orando, jejuando, confiando e processando, segura na mão de Deus! Pastor. Irmãos, esse foi o louvor do irmão Val que nos visita pela primeira vez. Aguardo vocês amanhã e vão com Deus. Amém. Muito obrigado. Ah, ó, eu gostei muito, tá? Gostei assim, me senti em casa, de verdade. Será muito bem recebido quantas vezes você quiser voltar. Ai, obrigado. Vou voltar e vou trazer os meus amigos. Mas isso é maravilhoso. Todos serão muito bem-vindos. Você é fez bom. muito bem ter vindo, Val. Foi um, foi, um, foi um prazer enorme te <risos> receber. podem contar comigo pro culto de amanhã. Euzinho eu vou estar aqui, tá? Ó, vá com Deus e aguardamos você amanhã, hein? Ai, pode deixar. <risos> ah, segura na <risos> mão de Deus, segura na mão, de mão de Deus. Fala, viado. Pau do céu, tava onde que eu atende celular? Ai, acabei de atender, eu hein. Você também tá com um deboche, hein. <risos> Renan, você não vai acreditar, eu fui naquela igreja. Menino, hum, olha que maravilha, Renan. Você tinha que ver, eu cantei, hum. bicha. Faltou você lá, amigo, pra poder ver eu cantando. Ai, foi tão emocionante. Nossa, Deus abençoe, amigo. Abençoe mais ainda que teve que eu te ouvir. Aqui, escuta. Hum. Samuel fez contato com o escritório. Parece que ah. o seu irmão, o Gilberto, tá voltando ah. pra lá. Preparado pra conhecer e ver se ele é ou não é o seu irmão? Assim? Direto? Tipo, sem nenhum preparo antes? Vai dormir? Vamos resolver isso logo? Ai, meu Deus. Tá bom. E onde fica esse escritório? Fala. Distante. Ah. Fala você onde você tá, me manda a sua localização, fica paradinha que eu e Samuel te apanhamos e te levamos lá. Ai, eu acabei de chegar em casa, amigo. Tô cansado, ia dar uma relaxada, mas... Tá bom, eu te espero aqui. Vamos logo lá de uma vez. Então tá, a gente já chega aí, tá? Beijo. Ai, meu Deus do céu. Falta me falta Se é pra você conhecer esse homem, que seja logo. E descobre logo, uma vez, se ele é teu irmão. E enfrenta seu passado, viado. Força na peruca e vamos. Ai, meu Deus. Vou ter que encarar, né? Não tem jeito. Daqui a pouco ela passa e eu vou nesse tal escritório. E eu vou falar a última vez que é esse cara. Oh. falar isso pra Regina, cara. Como? Pra Giovana. Que fazer uma coisa dessa? Ponto foi fazer uma coisa dessa, cara. Putz. Melhor não saber por mim, né? Entendi. Tem que contar pra tudo pra ela e seja o que Deus quiser. Só o que me faltava. Eu te machuquei. Está bem? Meu Deus! Olha para você. Que